E aí, retro gamer? Tudo bem com vocês? A gente já gravou no seguido, então a gente esqueceu de gravar, tipo, isso aqui. Ah, uma confusãozinha ainda. É a mesma gravação. É. Beleza, estamos aqui no mundo 2. Mundo 2? É, mundo 2 ou é lugar 2, né? Chemical Plant. Chemical Plant, é. Ah, eu odeio Ai, essa bolinha. bolinhas! <risos> essa na moral. Ai, caralho, droga, ferrou, vou morrer. Agora, ah, agora já era. Ai, ah, Deus, não falei a lá debaixo d'água, isso é pior. Um... Pior que dava pra eu ter ido lá pra cima. Nossa, agora vai ter aquele momento suspense. O <risos> quê? Oh, não, não que é? É? Nossa, que sorte, velho. Caramba. Não, menos, o mesmo especial. É, porque a gente não pegou o segundo anel. Nossa, agora eu fui cego. Segundo anel. Ah, não, eu. A ah, gente não pegou o segundo anel. Olha <risos> da porra. Pega, pega, pega, pega. Pula. Ai, não gente... consegui. Bolinha, bolinha, bolinha. opa já aumentou a velocidade, ó. Ih, yeah, rapaz. Putz, cara. <risos> Sobredo, Meu Deus. <score>. <risos> na moral, eu gente tem que Bem, pra quem já foi no mercado aí, né? Tranquilo. Ah. Né? tiver, o quê? Né? <risos> <risos> nunca fez isso, na verdade. Ah. Of! Oh. Ô, oh, okay. caralho, não fala, não fala, não fala, não fala, não tá, dane-se, vamos, vamos tentar pegar esse anel e meio que ignorar as coisas, assim, vamos só focar no no anel, ah, no, no anel. anel, no anel, na moral, gente, muito boa aquela hora, ah, quem nunca, né, é, o... nossa, o que estão acontecendo, ah, tenho bastante de tempo, eu tenho tempo pra caramba, na verdade, chato, tá. Opa, volta aqui, seu. É, é, assim... é, cheio de bola. Eu não, tô... Eu não tô pegando a gravação direito. Não. Olha. É, pronto. aqui tá perfeito. É, é. é mas que. Ah, é, o foco vai pro cara que tá gravando mesmo. É verdade. Eu não tô fazendo esse cabelo. Tô ruim. Eu vou fazer um videozinho lá no meu canal mostrando o meu rosto mesmo. É, porque isso aqui vai sair depois desse vídeo. Né? Vai? É, é verdade. Ah, não tem problema. Ah, meu cabelo tá doendo. Ah, foi isso, O Sonic joga a mãozinha pra trás ao tentar correndo. Agora que eu vi. Ih, essa bolinha aqui é. Oh. Não, ah, vou ter que. Não. Fala, não, não, não que, não, que é sacanagem! Bacana, ah. Nossa, é que não, não, mentira. Não, eu peguei chefe... <risos> fazer, fazer um belo corte lá pro chefão dessa fase. Vamos, vamos pular pro chefão dessa fase até daqui a pouco. Na moral, foi a gente foi... <risos> é, vamos tentar ignorar um pouco as coisas só ir pro final, né? É, e aí já o Não Eu já descobri qual é o segredo para pegar o Esmeralda, porra. Tem que ignorar tudo e só ir até a esmeralda, né? Olha. É. Tem que pegar no caminho e pegou. Zom! Ah, mas aquele minigame é fácil comparado ao Sonic Adventure 3, né? Aquele minigame tá do aviãozinho. Ah, do aviãozinho é sacanagem. Ó, é. oh, tem que só. pegar todos os anéis do aviãozinho, porra! Ó, oh, olha só a sacanagem do jogo, tá vendo aqui esse chão? Oh. Ó. Viu? Ah! Ah, não! Pegou, rapaziada! O pior que o jogo com um o Sonic é horrível porque é porque um o Sonic que não sabe nadar! É burro! O Sonic é só rápido, né? Não serve pra nada. <risos> Exatamente! Ele é burro! Não sabe, não sabe nada! Ah, eu nem eu sei nada. É, não sabe. Não. O pior é que a gente vai cortar o vídeo, mas tá legal o assunto aqui, né? quer vamos deixar o assunto mesmo. Vamos, vamos, vamos. Ah. Ah, é... droga! Eu tô... <risos> tá, eu vou ignorar, ó. Ih, é nessa fase aqui é bom ir lá pra cima, né? Ó, checkpoint. Vai Ah, não, vai tomar! Do... Ah, do... ah, agora é que é... Agora é que é sofrido. Sofrido. Na moral. Um. Uh, espera oh, um pouquinho. Pula, pula. Pula. Pula. Na moral. Pula. Ó, espera aqui, ó. pulo. Depois pula aqui já. Depois pula aqui. Depois pula. Pronto. Ah. Pronto Ai, agora eu Não Que? Vale Ai, ah, eu me lembro perfe perfeitamente dessa parte do jogo Não putz. <risos> Nossa, agora eu que eu dei um não aqui de não <risos> Nossa Não, não, esse não foi engraçado eu... Não Caramba. Mas é muito tempo que eu não vi assim Fazer um compilado de não <risos> Não é <risos> Pode levar a boa! Fazer um, um, um lado de não. NÃO! NÃO! <risos> a ah, é pior que esse último não foi mais é engraçado. Ó. Ah, tá não, volta, volta, volta, oh, volta, não! O quê? NÃO! O quê? Ah, ah, já é ah chefão. esse chefão é uma desgraça. É, horrível. se eu ficar aqui nesse cantinho? Não. Será que... Tá, ah, eu não, não vou lembrar desse chefe. Esse, chapão. Tem que bater nele agora? Não. Deixa ele soltar as águas. Agora? Ah, entendi. Entendi que não funciona. Ponto. Opa. Ah, entendi, entendi. Ali ele pega a água e depois ele manda e sai com Um anel. Ah, vagabundo. Não, não, não. Ui, consegui. Oh. Consegui recuperar. Nossa. Aê, matando Fácil, fácil, né? Eu pensei que o chão ia ficar se mexendo igual no Sonic 2. Já vamos, só <risos> porque... é. que eles vão calar. É... Tem que... moral, vem aqui. Aliás, senta aí. Senta aí, senta aí. quero ver um, um negócio. Tá aqui? Tá bom? Ah, tá pegando, tá pegando. Me... Tá. Vê esse ah, que meio que corte, ela tá pegando. Ah, tá bom. Olha esse baixinho aqui. Ah, tá. Tá, agora vamos lá. Tadadada! já deu conta de 19 minutos. Ah. Coloca um X. É igual o controle do Mega Drive, todos os botões fazem a mesma merda. <risos> Bem, tem seis botões e elas fazem tudo a mesma coisa. Tu é. censurar a palavra no teu canal ou não? Não, eu fui pra isso dentro do país. Ah tá. Eu às vezes no meu canal eu só censuro quando é muito, né? Cabão! Ah, eu pensei que o verde matava. Porra, essa. Eu não sei. E é a solução posição um do Sonic não parece muito. É, é meio estranho. Uhum. Quim. Quase que eu deixei uma tinha pra trás. Mas o Sonic Mania é um jogo pequenino? Né? Eu não ideia, talvez. Sério? É gigantesco? É tipo o Sonic 2? Ou é maior que dois? Não sei. Oh, o Tails aberto. O Tails tá... não. Aí é Tails. Ah, por onde faz o que o Tails tá? Ah, não é pra eu... começar aqui. É, o Tails tava esperando Ele pode pular? Ah! Que porra é essa? Eu não sei. Esses inimigos são é estranhos, né? Half-Life, Sonic... Ah... Que porra é essa? Ah, eu acho que não foi onde tem aqui Eu acho que é... Eu fui onde um chiquinho hum, É meio confuso essa chamada CowPlant. Eu odeio chamada CowPlant. Eu não sei nem o peso botar na porra do Sonic Mania tá bom, assim. hum. E aquela Music Plant lá? Eu acho que era esse assim, nome Lembra? Estudópolis? Não, não me lembro o nome, alguma coisa music Uh quase que eu pego essa bosta não! Ah, você eu pegar essa bosta não! Ah, Meu Deus, a cadeira vai caindo nos pedaços ah, assim. Pronto Hum, qual o lado? Faz assim, ó, salame Calma aí Cara, o que tu fez não faz o menor sentido O que? Só que não, Deus, tu já sabia onde tá me gostando Eu voltei pra trás Cima, cima, cima com que Aham! Que porra é essa? Sei lá. Zoom! Uh! Ah, ah é. caramba! Zom. Como é que é esse check, sei lá? Eu. Eu acho que não lembro dele. Eu acho que é tipo um Tec, se eu não me engano. É? Se eu não me engano. A Music Plant que eu tava falando era aquela do Sonic 2. <risos> é, já. Já dá um skin um dash. Né? Não sei por que eu faço isso. Ah, legal a pessoa no... Agora tem as moedas gigantes. Ah, moeda. Ah, moeda. É aquele. A gente cresceu com Mario em vez de Sonic. Vamos é, ser bem sinceros. É verdade. A gente já foi pro. A gente foi mais Nintendo. Não é? É. Eu conheci o jogo do Michael Jackson pela review, Aquela e tu. Eu não lembro, eu acho que eu bosta. Você não é bosta, eu, tô, eu não quero ofender, eu tô falando top falado. Que bosta é essa? Ah. Oh. Agora, eu, pra, agora eu, eu é preto. Agora é. Eu já tô acostumado com isso. Agora é dor de cabeça total. Ah. Ah, esse, mas esse daí é mais complicado. é mais fácil, né? Não, sempre foi assim. Não, esse daí é mais fácil comparado àquele. do de correr atrás do geral. Não. Não. Dá pra pular? Dá. Mas eu. Cara, olha isso, me dá câmera. Ah, movimentando. É igual o Motion Burr, né? Não sei que se jogar um jogo que tem Motion Burr. Tipo aquele bem forte mesmo. Não, não tem um é. como... nossa ah. Dá uma dor de cabeça. Ah não! Não, não! Uh. O que? que? Eu quase... eu fui na eu... bolinha de rebater Hum... Sim. Ali, ali, ali, Não! Ah! Eu não sei porque eu fiz isso É, eu também não sei por que fiz isso Ah, vai... O Twitter é jogar fase. É... Que porra é essa? Que bicho mal bom... feito é esse? Uh, bicho, ele virou um. Que bicho é aquele ali que ele virou? Eu não sei... Meu nome... oh, Deus, nossa, tu literalmente jogou o Tails longe e ele veio uma arma e tu roubou um negócio dele. Exatamente. Só que é ladrão. Ladrão. Ok. O Tails é imortal, porra. Vai, fuja do Tails. é impossível. na real, o Tails que geralmente foge da gente, nada. Ele some. Quer dizer, nada. Não, para, pera, pera, pera. Eu acho que tem um negócio aqui. Hum. Eu acho que não é meu. Ah, não. não que porra é? Vai tomar no cu. Ah, Mostrei aqui. Vai tomar no cu. Ah, é. Não, porque... ah não, não, não. É, eu ia falar isso. Não. Que porra é essa? Ah, eu acho que não sei. Não sei. Ah, lá, vai, a gente levar o dano Obrigado É, parece que é muito obrigado Não tem como dar um pula. Ah, eu esqueci de dar o eu com o Tails Já dar... foi feito isso é. Ah, o oh, Tails, para de sair Sai de... Vai, joga o Tails na água Espera que tá de bola Ô Tails, para de pular igual um de... recalhado Aí, foi ah, para oh o da puta não me solte Desgraça. pronto agora ah vai tomar. Ah. <risos> Pô, eu acho mais legal o né? naco sei lá outro <risos> eu tenho tipo naco né? usando escala as paredes vai vai vai vai vai ah, eu entendi. Eu, eu, eu também entendi. Só que é meio impossível, né? Tá, deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Não, eu acho que deve dar certo. Assim, é eu certo. acho que eu só estou voando Você vai ficar bem na beiradinha. Não dá, o tempo. Que... Aí, agora tenta dar o um speed dash. Uhum. É, eu ia falar isso. Louca. Uhum. Ah, ah, é... Tu tá embaixo da água mesmo ou tu lá é o espaço? Eu não sei. Acho que é água. Ah, é é, é água. coisa química, né? Ah, é verdade. Aqui não tem água. Ah, filha da puta, eu voltei tudo. Ah, que droga. Uma dica: tenta dar um jeito pra sair pra lá. É que o jogo do sonho é que ruim é por causa que tipo. Ah, eu tinha esse. Caramba! Eu te esqueci essa porra, completamente! Um bicho indestrutível que Soltei os consegue matar? Eu consegui matar! Conseguiu? Acho que tem que bater bem na cabeça dele, né? No corpo da Dan! É! moral, eu muito pra essa fase! <risos> Não odeio! Ah, legal. Ah, né? oh, nossa, realmente é até triste. Quer dizer, é Doutor Mario, né? Vamos lá. Cara, eu, eu vou ser bem sincero. Eu nunca entendi o jogo do Dr. Mario. Nem eu. Sério? <risos> eu nunca entendi o jogo do Dr. Mario, velho. Não, não, eu tinha feito isso. Eu ia virar pra cá. Ah, pode ser que é bom. É, deixa. Ah. Ei, é, aí é um ponto. Olha, vira, vira aqui, ó. É isso aí tu deixa aí, não sei. Não, eu jogo aqui. Isso aí tu vira, né? Enfaixo pra aqui. É, eu virei aqui. Ai, eu... Ah, deixa. Ah, ah, filha da puta! Tá, esse daí joga aí. O que é que eu O verde que joga. Isso. Ah, cai. Não tá bem, cara. Sempre tem gravidade. Sempre gravidade, é somente sujo. É, isso aqui é sujo. Ô, porra! É, o Eggman tá perdendo de qualquer forma. <risos> é. Eu odeio Tetris. Odeia. Sério? Eu não gosto da Tetris. Eu não gosto. Me dá agonia. Esse aqui tu vira aqui, ó. Vira, vira, vira. Isso. Dá uma agonia. Joga aqui. Tá bom, vou te guiando. O Eggman tá certo. Não! Não dá uma vai qualquer forma né? é, o mesmo. Fiz com um. É, não mesmo. Vai deixa ele isso. É, enfim. Aí agora ferrou tudo, né? Ah, não sei. Ah, o Eggman vai perder, perdeu. Olha o Eggman. Perdeu o Eggman. O Eggman morreu. Oh, tá. Ah, ele morreu, mas ele revive, né? Então... É. Mas eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu não consigo parar de jogar pra TV, ver. <risos> tá bom. O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado. Deu 30 minutos de gameplay. É, 30 minutos, mas vai ser... 30 minutos de...